Fala, jogador, tudo bem com você, meu amigo? Como é que estão as coisas por aí? Seguinte, galera, vamos falar aqui um pouquinho a respeito da nossa querida empresa Sony. A Sony aí nas conferências que fez de abril aí, uh, citou algumas coisas a respeito da indústria de jogos, do que, que ela pensa a respeito, né? Bom, uh, foi questionado ali para os executivos, os CEOs, né, da, dali, da, das diversas divisões... Uh, da Sony, que a Sony não é só PlayStation, tá galera. A Sony tem, tem várias divisões ali. E aí, o, o Tony Vinciqueira né? Ele, ao ser indagado ali sobre a indústria cinematográfica, né? De como que eles é, estão uh, pensando em progredir, ele já disse que o videogame é o segmento a gerar crescimento, né? E fusões, então, mostra aí claramente o. O, o foco né, da Sony, apesar de ela ter segmentos dentro da, da indústria de cinema, a gente sabe também que ela tem aí o, o segmento dos animes agora, entrou, entrou bem lá na, na Funimation, Crunchyroll, né? Então, a Sony, ela está né, vendo que o videogame é o, o grande fator uh, de impulsionamento da marca você sempre vê ali no, no, no cinema ali a Sony aparecendo em diversas Produções de cinema tal mas isso acaba que não, não, não gera apego né enquanto que no videogame quando você joga lá um exclusivo da Sony que você se identifica aí você já cria um apego emocional com a empresa e esses caras de o cioso o pessoal de marketing é, entende muito bem isso né de como que você pode criar um vínculo maior com o a, a sua empresa por ter experiências uh, muito boas, né, dentro ali do, dos produtos que você tá uh, fornecendo para a indústria. Então, dentre de algumas coisas aqui, uh, eles foram falando, né, algumas coisas aqui especial, por exemplo, abre aspas aqui, ó, acho que o, o meio tradicional de televisão e filme provavelmente atingiu o pico. E a nova área de crescimento será o negócio de jogos. Quem está melhor posicionado do que a Sony para esse negócio, né? A Microsoft. Não, tô brincando. Então, é, galera, é, é realmente isso aqui que eles estão falando. É uma verdade. É, né? Se você for parar e, e ver aí a, a televisão, o cinema, galera, pelo menos para mim, velho, é para. não sei para as outras pessoas. É para mim já deu é, eu não vejo mais muito bons filmes saindo para mim eu tenho que ficar selecionando certo é geralmente quando eu, eu vejo um filme aqui que vai vai me dar é uma boa experiência e eu vou tentando ali deu 10 20 minutos de filme não me pegou eu, eu já tiro eu já saio com séries é assim às vezes eu assisto o piloto não, não vejo mais nada então assim tem muita coisa saindo a todo tempo, a todo tempo por conta desses streams e aí acaba que a qualidade foi lá pro brejo, né? Então a gente não é, eu não acredito que atingiu o pico, porque não, não, você pode lançar filmes infinitos aí, né? Que tem assunto, tem tem meios, tem tem várias coisas que você pode fazer para lançar filmes infinitos aí e mesmo assim eles serem bons mas para mim ele atingiu a, o pico de qualidade né acabou-se a qualidade eles sacrificaram a qualidade pela quantidade os streamings é, acabaram que que proporcionaram isso né proporcionou ali muita coisa saindo em contrapartida é, muita coisa ruim saindo então para mim esse é o grande ponto não é nem que ela atingiu o pico aí continuando aqui né, eles falaram assim, acho que você verá algumas consolidações desse lado você provavelmente verá um pouco mais do nosso lado também, assim eu acho que provavelmente existam muitos estúdios de cinema e você pode ver um ou dois a menos no, nos próximos 5 a 10 anos o que é realidade né galera o, o cinema está cada vez mais é, difícil, o cinema sempre foi difícil, por quê? porque você tem um custo muito elevado e um risco muito alto de o um filme ser uma bosta a galera não curtir então você gastou muito dinheiro e a bilheteria não, não bate né então você sempre teve esse risco nos jogos também tem isso mas o que, que eles fazem? Eles fazem grandes produções e aliado a isso produções de baixo custo mas que são vendidos como serviço você, você tem um baixo custo ali e fica vendendo isso ou você já tem um um produto de baixo custo como serviço que já que já dominou o mercado assim como Fortnite, é, Free Fire, PUBG esses jogos online aí que a galera joga é, eles dominam o mercado e eles dão todo o, o dinheiro que a empresa precisa para fazer outros projetos. Ela pode até perder dinheiro nos outros projetos, mas ela vai estar tá ali melhorando o seu marketing, né? Abre aspas de novo, ó. pretendemos aumentar o pessoal de desenvolvimento e outros custos internos em aproximadamente 184 milhões de doletas ano a ano, conforme fortalecemos ainda mais nosso software interno. Então é isso aí, né, galera? É, quanto mais eles verem que os videogames é, estão aumentando, mais eles vão se sentir aí uh, confortáveis para tender a esse lado, né? O que, o que eu vi aqui, galera comentando tal, não acredito que essa fusão que eles, tão, eles tanto dizem aí, né, fusões de, de fazer um intercâmbio entre, entre as mídias. Pra mim, o videogame é a melhor maneira de se contar uma história. O ponto final. Por isso que quando a gente vê adaptações aí de jogos, geralmente elas são ruins, né. Um ou outro, você, você tem alguma coisa boa. Mas adaptações de jogos em videogame, em, em, em cinema, em série geralmente são ruins. Porque a melhor história possível sobre aquele assunto já foi contada, que está lá no, nos games. Então, o, o que, que eles podem fazer? Que eu acho que seria muito mais viável. Você lança um filme interessante e aí lança o game. A partir do filme. Porque o game a partir do filme já é positivo eu já eu já penso que seja melhor e seja mais viável né de você de você fazer um teste aí. então você tem uma ideia bacana opa dá para fazer um filme diz que faz um filme mais tranquilo sem muito sem muito custo você dá para fazer isso numa boa galera é não você não precisa gastar milhões para fazer um filme né faz um filme mais baixo custo mas com a qualidade boa de atuação de som tal com menos efeitos especiais e, e um pouco mais de história talvez coloca lá e vê o hype da galera a partir de aí você começa a fazer um, um, um game de grande qualidade esse tipo de interação para mim é interessante agora o contrário já já para mim já não adianta já não presta mais né então é bom que essa galera tenha, esteja vendo isso o aumento aí da o crescimento da indústria de jogos cada vez mais isso é bom para gente porque possibilita aí que a gente tenha melhores jogos no futuro né, e jogos com mais qualidade, para mim aquele pico que eu comentei de qualidade que você tinha lá nos filmes e decaiu, está acontecendo nos videogames também, viu galera? Tá tendo aí Game Pass, é, a Epic soltando jogo aí, jogo indie toda hora, lançamento todo dia, lança 15, 20 jogos, tá acontecendo a mesma coisa. Eles estão sacrificando qualidade pela quantidade. Pode ser que em algum tempo aí, isso se torne o padrão do mercado e a gente fique sem jogo bom para jogar, né, pode acontecer, beleza? Então é isso aí, comenta aí o que você acha a respeito dessa interação cinema, jogos, televisão, é, aí nos comentários, se inscreve no canal se você ficou até aqui, um grande abraço para todo mundo e até mais.